Eu quero convidar os irmãos aí a abrirem suas bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. O tema da mensagem de hoje é preparando para o Natal. Estamos aí no mês de dezembro, onde começam os preparativos para o Natal. Então vamos preparar para o Natal juntos. E eu convido você a abrir sua bíblia aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera, pastor. <risos> João capítulo 1, de 1 a 12. Eu estarei lendo aqui na versão NVI, você pode acompanhar aí na sua versão, na sua Bíblia ou no seu smartphone. Diz assim a palavra de Deus, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com, com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que, existe, do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o reconheceu, veio para que, para que era seu, mas os seus não receberam, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, amém? Você pode fechar seus olhos mais uma vez, vamos orar? Pai, queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra lida neste momento, obrigado porque nós temos livre acesso a ela, Obrigado porque ela fala conosco profundamente. E eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha falar mais uma vez, nesta noite, através da Tua Palavra, Deus. Que possamos ser aqui, Deus, completamente transformado, cheio do poder dela, Deus. Para podermos, Deus, saber qual é a Tua vontade para as nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto, ele relata quando Deus enviou João Batista para exercer o seu ministério, então Deus chamou um homem chamado João Batista, e o enviou para exercer o um ministério, porque as condições do povo de Israel, não estavam muito bem, estavam em declínio, estavam caindo, tudo isso com a centralização do poder dos sacerdotes, então as normas de Deus, todas elas foram destruídas, desobedecidas, e as coisas santas se tornaram profanas. E as exigências da sociedade e as de Deus se achavam inconsoante, em constante e em tamanho conflito. Então o sacerdócio tornava cada vez mais o povo de Israel naquele tempo um povo corrupto. O povo estava vivendo em corrupção. O próprio sacerdócio estava corrupto então Deus levanta um homem chamado João, naquele tempo as cobiças das riquezas, o amor havia se estipado, então havia somente o amor do luxo e da ostentação, que propagavam gradualmente naquele tempo, enquanto os prazeres sensuais, os banquetes e as bebidas, causavam uma degeneração física e também espiritual, no meio do povo, isso gerando pecado, pecado e pecado. Querido, além disso, a nação de Israel, ela se, se achava num estado de excitação muito grande. Estava descontente por conta da, da tirania e da extorsão da parte de Roma. Então, João Batista, ele tinha a incumbência de, de denunciar a corrupção nacional em seu tempo, ele tinha a, a, a incumbência de repreender o pecado do seu povo, o pecado que dominava o seu povo, que estava acabando com o seu povo, então ele dirigia as suas advertências contra esses líderes religiosos, contra o sacerdócio de Israel, nota que, que esses sacerdócios eram os fariseus, os saduceus, em Mateus capítulo 3, versículo 7, disse quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde eles estava batizando, disse, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha, João Batista declara com orgulho que seu orgulho, o seu egoísmo e a crueldade demonstravam a seres como uma raça de víbora como cobras uma terrível maldição estava sobre o povo, queridos, de acordo com as palavras do profeta Isaías, há cerca de 800 anos antes de Jesus, ele seria, João Batista seria, a voz que clamaria no deserto, olha o que diz Isaías, capítulo 40, versículo 3, eis que a voz que clama no deserto, preparai no deserto o caminho do Senhor, Endireitar e o ermo, uma estrada para o nosso Deus, e João Batista era essa voz, querido, nos quatro evangelhos, nos quatro evangelhos, essa profecia tem sido destacada, eu costumo dizer, quando uma coisa, ela é dita mais de uma vez, é porque é importante, minha mãe ensinou isso, se eu falar duas vezes, você deu ouvido, <risos> e não dá ouvido não para ver, <risos> então, esse texto está é relatado nos quatro evangelhos, diz, Mateus diz que, três, versículo 3, diz que porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz, vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, lá no evangelho de Marcos, capítulo 1, um, versículo 2 e 3, diz assim, conforme está escrito no profeta Isaías, Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endiretai as suas veredas. Já o evangelista doutor Lucas, no capítulo 3, versículo 3 e 4, nos diz o seguinte, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, Prepar, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E para terminar, em João capítulo 1, versículo 23, o evangelista João, o discípulo amado, diz o seguinte, que Jesus respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista declarando, olha, eu sou a voz que clama no deserto, aquilo que o profeta havia falado lá 800 anos atrás, eu sou esta voz, então vocês devem endireitar o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor, querido, João Batista, ele veio para isso, veio para preparar o caminho para a chegada, do meu Salvador, a chegada do seu Salvador. E nesta época, querido, do ano, quando todos nós começamos a nos preparar para o Natal, eu costumo dizer que é uma época, eu gosto muito dessa época, porque a cidade fica mais bonita, apesar de uma cidade estar um caos, mas a cidade fica mais bonita. As casas recebem luzes, decorações, as lojas estão cheias de presentes, as vitrines estão preparadas, se você for na cidade grande, os shoppings estão cheios de enfeites favoritos de Natal, aquelas caixas embaladas, que ficam longos meses guardadas, são retiradas, e aquele material lindo de Natal, ele é exposto, essa semana eu estava aqui na igreja, estava, enquanto as meninas estavam decorando para o Natal, eu vi ali uma caixa, muita coisa, falei, gente, tinha que guardar o dono todo, mas nessa época tudo sai para poder decorar, para poder abrilhantar o ambiente, as casas são decoradas com luzes e enfeites, os pátios se tornam as vitrines de esplendor, as cidades inteiras que são decoradas toda para o Natal, que as pessoas vão fazer as viagens para poder conhecer as cidades, mas a pergunta é, o que você faz para preparar o seu Natal? O que você faz para preparar o Natal? Em algumas casas, em algumas casas, há um esforço de limpeza em massa. Muita todo mundo, vamos fazer aqui mutirão. Vamos limpar tudo, vamos preparar para o Natal. Toda a casa é limpa, de cima para baixo, para começar tudo de forma excelente. Antes de qualquer decoração a ser colocada, toda a casa, ela recebe uma boa limpeza, uma boa faxina. Quando a limpeza está concluída, a casa precisa ser, ser arranjada para a decoração. Quem trabalha com decoração gosta disso, de chegar no ambiente já preparado. Só chegar e fazer, montar. Então a sala de jantar fica completamente alterada para receber aquela árvore de Natal linda, cheia de luzes, com presentes em volta, e todas as outras decorações. Estantes são movidas de lugar, a decoração cotidiana sai de cena e entra uma nova decoração. Toda a casa ela é dada ao novo olhar para a preparação para o Natal. Depois de todos os arranjos feitos corretamente, as decorações começam e tudo começa a ficar com aspecto de natal Lá na em casa é, mês passado o Caleb me perguntou assim já chegou o natal? Eu falei não filho, falta mais um mês ainda para chegar o natal porque nós temos que ir lá na garagem pegar aquela árvore de natal e montar na, na sala aí todo dia falei, falava a mesma coisa oh, vamos lá na garagem pegar a, a, a árvore e montar até que no dia a Érica falou assim, vamos pegar a, a árvore hoje nós temos uma árvore pequenininha assim, nós montamos na sala, e ele tem o prazer, a alegria, de pegar o fio e ligar a tomada, poder ver o pisca-pisca piscando. Eu lembro desde quando nós montamos a primeira árvore do Natal como família lá em casa, e o Caleb já começava a falar. Ele ficava assim, pisque-pisque, pisque-pisque. <risos> tem prazer de ver aquilo. As crianças têm prazer de ver o ambiente decorado para o Natal, preparado para o Natal. A árvore é criada com luzes amarradas de cima a baixo, ornamentações são espalhadas nos galhos, tudo fica lindo e vários enfeites decoram em torno da casa. Então, querido, quando tudo isto é feito, o trabalho está concluído, está pronto. Mas a preparação final para o Natal, ela gira em torno dos presentes. A figura do Natal nosso, hoje, ocidental, são os presentes. Listas são criadas, desejos são expostos, algumas necessidades específicas, as ideias. Então as lojas começam a trabalhar em cima daquilo. Várias viagens são feitas ao redor da cidade, algumas até ao redor do mundo, para em busca do melhor presente de Natal. Claro que isso não seria um Natal ideal. O Natal ideal, ele, precisa, ele é algo mais, algo mais. Não é apenas você ir ao shopping. Não é apenas você ir à loja, comprar um presente. O shopping, ele é feito para que possamos dar e receber presente no dia de Natal. Mas não é só isso. Eu quero que você entenda que tudo isso é uma grande ilusão, é uma grande ilusão, mas Deus, Ele nos quer preparar para o Natal verdadeiro, sabe, quando realmente se, você se prepara para o Natal, você precisa de uma purificação pessoal, quando realmente se preparar para o Natal, há um novo arranjo para as suas prioridades, quando realmente você se prepara para o Natal, há uma decoração no seu coração. Quando realmente você se prepara para o Natal, o Natal ele passa a se dar e receber presentes. Então, eu quero nesta noite dizer quatro coisas que você precisa fazer para você preparar para o Natal. Quatro coisas. E a primeira coisa que você precisa fazer, limpe o o seu coração limpe o seu coração queridos quando você vai decorar uma casa ou algum, algum ambiente, a primeira coisa que você faz é a limpeza começa a mudar as coisas de lugar tira aquilo que não presta, muda para cá para lá, então olha só em Mateus 5 versículo 8, diz bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus então limpe o seu coração a palavra bem-aventurada aqui no versículo de Mateus, versículo 8 de Mateus 5, quer dizer literalmente, feliz. Feliz é aqueles que são, têm o um coração limpo e puro, porque eles verão a Deus. Querido, a partir dessa declaração de Jesus, vemos que somente os puros de coração são felizes. Por quê? Sabe Por quê? porque eles um dia verão Deus face a face, não são palavras do pastor Maurinho, são palavras de Jesus, bem-aventurados, puros de coração, porque eles verão a Deus, agora, isso pode parecer muito simples, mas não é, porque tudo que você precisa, tudo que você precisa querido, é de um coração puro, tudo o que você precisa é de um coração puro. Eu não sei sobre você, mas muitas vezes o meu coração parece poluído, parece impuro. Às vezes eu fico frustrado quando meus melhores planos não dão certo, quando meus melhores planos desmoronam, quando aquele, como diz o Cebolinha, meus planos infalíveis são desmoronados quando eu, eu ainda sou aquela pessoa, o pessoa fala assim, poxa, mano, você é calmo pra caramba, eu ainda perco a paciência, <risos> e como eu perco nesse trânsito da Peruna, <risos> perco a paciência, talvez com problemas estúpidos, insignificantes, eu ainda fico com ciúme quando eu ouço algumas coisas que, ou seja, algumas realizações brilham mais do que as minhas, Talvez nada disso aplica-se a você Talvez você não é como eu Talvez você tenha a sua vida Em completa harmonia Talvez tudo está bem contigo Talvez você não tenha nenhum problema Com a questão puro de coração Mas para aqueles de que você Que são como eu que ainda luta dia a dia para ter um coração puro, eu tenho uma pergunta. E a pergunta é, como podemos nos tornar puro de coração? O que temos que fazer para ter o coração puro, limpo? Eu tenho algumas notícias, é... Extremamente ruins para você, querido. Não há nada que você possa fazer para tornar o seu coração puro. Não há nada, nada, nada. Mas tem também uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus é o único que limpa o coração, é o único que tira tu, tudo de ruim. É tudo o que você precisa e pode fazer, somente Jesus pode dar você um coração puro. Somente Ele. O rei Davi, em Salmo 51, ele declara para o Senhor uma linda oração, um lindo clamor, um lindo pedido, dizendo, Crie em mim um coração puro. E renova um espírito reto dentro de mim. Querido só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode limpar os corações. Deus concedeu o pedido do rei Davi. E Deus lhe deu um coração puro. E Ele pode fazer o mesmo por você. Tudo que você precisa fazer é pedir a Ele. Eu tenho feito isso todos os dias. Deus, cria em mim um coração puro. Crie em mim um coração reto, dá-me um coração igual ao teu. A primeira coisa que você precisa fazer, limpe o seu coração. Segunda coisa que você precisa fazer para preparar para o Natal, querido, é organize as suas prioridades. Organize as suas prioridades. Em Mateus 6, 33, Jesus declara, mas buscai primeiro o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, mas bu buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, ou seja, o reino de Deus, a justiça de Deus, busque ela em primeiro lugar, coloque em primeiro lugar, organize isso, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma parte essencial para... A preparação do Natal para nós nos envolvermos, nos re, para nos arranjar a, a nossa casa, a nossa vida. Assim como preparamos a nossa casa, querido. Assim como nós preparamos nossos horários ou outros aspectos, a nossa vida, ela precisa estar preparada para o Natal. Deus também quer nos preparar para a chegada dEle. Lembra de, de, de, o texto que nós lemos? João Batista veio preparar a chavinda do Senhor Jesus, a chegada do Senhor Jesus em meio ao seu povo, em meio ao seu ministério. Deus quer que nós nos preparemos, o nosso coração para o Natal. Deus quer que você prepare o seu coração para o Natal. Seu desejo é que você crie mais espaço para o seu filho, na sala do seu coração, esse é o desejo de Deus, que você crie mais espaço em seu coração, em sua vida, para que Jesus reine em sua casa, querido, quando nós criamos espaços extra no coração, Deus nos abençoa com mais e mais de Cristo, quem aqui quer mais de Cristo na sua vida? Vou repetir, quem aqui quer mais de Cristo na sua vida? Queremos mais e mais, precisamos ter mais sede, mais vontade, mais paixão, mais e mais e mais. Querido, nós precisamos mais de Cristo, então nós precisamos criar mais espaço para receber mais e mais dEle. Então as bênçãos de Deus, preste atenção, irá começar a fluir rapidamente em nossas vidas e transbordar na vida dos outros. Eu costumo dizer que nós somos abençoados para poder abençoar. Deus nos chamou para, para ser bênção para as pessoas. Deus nos abençoou para ser bênção para as outras pessoas. Essa bênção nós herdamos lá de Abraão. Queridos, quando colocamos Cristo no centro de nossas vidas, quando Ele está reinando na nossa vida, todo o resto vem junto com Ele. Buscai primeiro o reino de Deus busque primeiro o reino do Senhor, e as demais coisas virão, virão, virão, virão, querido, coloque Cristo no centro da sua vida, quando Jesus fez essa linda declaração para os discípulos, que estavam preocupados por demais, por diversas coisas, coisas fúteis, coisas banais, ele disse, meninos, busquem a mim em primeiro lugar, Organizem as coisas Deixa eu ser o centro da vida de vocês Sabe, quando ele disse para os discípulos Para os seus seguidores Ele estava dando ali naquele momento O antídoto O remédio para toda e qualquer preocupação Toda e qualquer preocupação Jesus deixa bem claro Se quisermos ter sucesso na vida O nosso foco deve ser em Deus, colocar a Deus em primeiro lugar, mas infelizmente, nos tornamos tão ocupados, celebrando, a temporada, que esquecemos totalmente, do motivo, da temporada que é o Natal, nós nos tornamos, centrado nas compras, nos presentes certos, e esquecemos de dizermos, aos outros, o dom perfeito de Deus, que é o amor, e é por isso que este ano nós estamos trazendo como esse tema da Natal, Natal de amor. Natal de amor. Querido, nós estamos nos preparando para o Natal de amor. Então, as nossas prioridades precisam ser organizadas. terceira coisa que, que eu aprendo com o Natal além de limpar o coração, de organizar a prioridade, precisamos decorar o seu coração, decore o seu coração, decore o seu coração, é tão bom, você decorar as coisas, a, a, a, a mente a gente vai criando coisas, se você vai colocando, hoje eu cedo, eu estava, cheguei aqui mais cedo na igreja, estava vendo as meninas colocando as luzes, na, nas árvores, como a brilhantor. essa deline de decoração está aqui. Eu estava na semana, estava vendo os meninos colocando aqui. Eles preocupados, como seria, colocando luzes lá atrás, querido. Decoração precisa ser feita, então, decore também o seu coração. Mas talvez você pegou sim como é que faz isso, pastor? O que Deus faz para poder decorar o coração? Ele diz: e Lhe darei um novo coração. E porém um Espírito Novo entre você, em vocês. E tirarei de vós o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. É isso que Ele faz, Ele decora, Ele muda os corações. Deus decora um coração do velho, criando o novo, ele troca aquilo que está enferrujado, que está ruim, e coloca novo, faz de novo, nosso Deus é, ele é especialista nisso, de transformar, de mudar vidas, hoje pela manhã nós vimos aqui alguns testemunhos aqui, o pastor Rafael falando, os mãos que vieram para amanhã poder ver vídeos de pessoas sendo transformadas, Jesus mudando corações, talvez você que está aqui, você teve a sua vida transformada, seu coração, seu, seu coração transformado, e outras pessoas precisam ter também, você pode ser canal disso, para que Jesus decore outros corações, quando Deus decora um coração, ele deve ser de total controle sobre a vida, lá em casa, é, eu gosto muito de mexer nas coisas De decorar Eu, eu gosto disso Mas quando a Erika está fazendo Eu fico de fora <risos> Porque ela gosta também Então a gente, a gente precisa Deixar Deus fazer Ele gosta, Ele quer decorar nosso coração Ele quer dar o melhor para nós E o que Ele faz sempre é bom Perfeito e agradável querido. Deus tem o melhor para a sua vida tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é reto, e Ele quer decorar o seu coração, muito frequentemente, frequentemente nós, nos damos, nós damos a Deus, o controle talvez parcial de nossas vidas, permitimos que Ele decore algumas coisas, semana passada eu estava assistindo a TV, no programa de TV, está vendo uma, uma reportagem sobre o apresentador Gugu Liberato que faleceu, estou fazendo uma matéria linda sobre ele, e uma das homenagens foi quando alguém visitou a casa dele, e ele falou assim, pode olhar tudo, só não pode entrar nesse quarto, muitas vezes fazemos isso, Deus, o senhor pode decorar, mas aqui não, aqui o senhor não mexe, esse cantinho aqui está reservado, aqui o senhor não toca, você precisa deixar que Ele decore o seu coração, deixe que Ele mude a sua vida por completo, o desejo de Deus é tomar a sua vida, e torná-la ainda mais bonita, adornada, porque o desejo de Deus é que você seja noiva, e noiva bonita, noiva bela, adornada para o Cordeiro, eu lembro do dia que eu casei, dia 7 de novembro de 2009, estava bem aqui ó, bem embaixo tremendo igual a vara verde o ar ligado aqui dentro gelado e eu suando eu lembro que o pastor Aleno chegou para mim assim acho que ele fala, acho que ele fala com todo noivo né? ele fala assim, está tudo tranquilo eu estava naquele nervosismo, sabendo poxa, como a Érica vai entrar ali não tinha noção não tinha noção de como ela estava mas quando eu vi a minha noiva chegando ali na porta, entrando, uf. querido, o desejo de Deus é que você seja adornada por Ele como a noiva mais bela deste mundo, porque nós somos igreja, somos a noiva do Senhor, e Ele quer encontrar-se com a noiva, e a noiva precisa ter um coração adornado por Ele, Deus quer o melhor para a sua vida, ele quer que você seja belo, Ele quer ser a influência na sua vida. No entanto, Ele espera por você, para que você dê-lhe a permissão, para que Ele comece a trabalhar na sua vida. Deus deseja decorar a sua vida. Há uma canção que eu gosto muito, que fala sobre o carpinteiro. Nessa canção, ela fala que o carpinteiro, ele, ele bate a porta é o som do carpinteiro, que é Jesus batendo a porta, querendo entrar, agora, nós precisamos fazer um outro som, o som dele é batendo a porta, mas o nosso som precisa ser de abrir a porta para que o carpinteiro venha entrar, agora precisamos ouvir outro som, que é o carpinteiro arrumando a casa, deixa que ele arruma, deixa que ele adorna, deixa que ele mexe, querido, muitas das coisas precisa mexer nas nossas vidas, ser tirada, colocado para fora, para que sejamos parecidos com Ele, porque o desejo de Deus é que você seja parecido com Ele, eu, a Erika costuma dizer assim, em casa, quando o Caleb faz coisa errada, ela fala assim, olha, isso aí é lesta puro, sobre o nome da Érica, né? Aí quando ele fala coisa boa, eu falo assim, você é Silva <risos> E quando eu tô, às vezes eu tô andando na rua, né? Esse dia eu tava chegando aqui na igreja Alguém falou assim, nossa, o Caleb anda igual, igual o Maurinho Eu fiquei todo bobo, né? Querido, porque o desejo de o pai é que o filho seja parecido com ele Né, pastor? é né? né, Jonas? Gente, essa semana eu estava tomando um café na casa de um irmão aqui da igreja e comendo ali e tal, daqui a pouquinho o Caleb vai ele comeu cinco cubuquinhas de feijão amigo aí eu falei assim, esse é meu garoto puxou o pai gente, o desejo o desejo do pai é que você seja parecido com ele em tudo em tudo, em todos os aspectos inclusive que você venha refletir a glória dEle. Fomos criados para isso. Deus deseja decorar a sua vida. Deus deseja que você seja confundido com Ele. Então, deixe a Deus decorar o seu coração. A quarta coisa que você precisa fazer para preparar para o Natal: receba e distribui presentes. Receba e distribui presentes. Olha o que diz o versículo 12, do capítulo 1 de João. Mas todos quantos receberem, aos que crerem no seu nome, deus de direito de se tornarem filhos de Deus. Querido João, aqui está falando daqueles que receberam a Cristo, como Senhor e Salvador. A palavra receber aqui está no grego, significa bem-vindo. Aceitar. João está deixando bem claro que devemos dar as boas-vindas a Cristo em nossas vidas. Este receber não é apenas para algumas partes de nossas vidas, mas para todas as áreas da nossa vida. Cristo também deve ser crido. E crer no nome de Jesus significa colocar a fé nele, como uma pessoa, e no que ele nos representa o simples ato é que a, muda a vida, a sua vida passa a ser transformada, porque nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, Deus ele nos deu um presente incrível, que é a paternidade dele, eu era órfão, eu não tinha pai, eu era um bastardo, sem ninguém, agora não, agora eu sou filho, porque ele me deu direito, assim quando eu recebi, como o meu senhor, o meu salvador, o meu dono, querido, esse foi o maior presente de Natal, que eu já recebi em toda a minha vida, e esse também é o presente de Natal, que Deus deseja dar à sua vida, Deus deseja dar a você a paternidade dele, então quando aceitamos a Cristo, somos levados à família de Deus, João diz que por meio de Cristo, nos é dado o direito, de se tornarem filhos, filhos de Deus, pela fé em Cristo, nos tornamos parte da eternidade. A nossa cidadania, ela é alterada quando ganhamos uma morada lá no céu. A nossa posição de vida, na vida, ela é alterada. Ganhamos uma morada no céu e a graça divina de Deus, Pai, sobre nós. Querido, essa é a doação de presente mais linda do Natal. A paternidade de Deus. Uma das maiores alegrias do Natal se encontra-se em dar. E Deus deu. Deu o seu filho. Na verdade, dar é melhor do que receber. Eu nem sempre... A, aprecio as compras ou as embalagens de presente nem sempre mas eu gosto de dar presentes eu gosto de abençoar vidas eu gosto de, de ver sorriso no rosto das pessoas ao receber presente o mesmo pode ser verdade para você também em dar se você gosta de ver as pessoas se você gosta de ver as pessoas de se derramarem lágrimas Enquanto abrem a embalagem, se você gosta de ver os brilhos das pessoas nos seus olhos, você gosta de ouvir as palavras que a pessoa diz. Era tudo que eu queria. Ou era tudo que eu precisava. Você pode se su su surpreender, mas isso também se aplica ao Senhor Jesus. Quando você dá o seu coração a Ele, quando você entrega o seu coração a Ele, quando você entrega o controle da sua vida a Ele, Ele abre o um sorriso, umas lágrimas caem, rola no rosto dele e diz: era tudo que eu queria, era tudo que eu queria. Em Provérbios 23, 26, diz o seguinte, Filho meu, dá-me o teu coração e deleita os teus olhos nos meus caminhos. Esse é o pedido do Senhor para você. Filho meu, dá-me, entrega-me o teu coração, descansa os teus olhos, nos meus caminhos, deixa que eu cuido de você, o maior presente que você pode dar a Jesus neste Natal querido, que se aproxima, é o seu coração, é o seu coração, é a sua vida, é a sua vida, abaixa sua cabeça e feche seus olhos, Eu tenho uma pergunta, algumas perguntas para fazer para você. Como você está com os seus preparativos para o Natal? Como você está se preparando para o Natal? Existem algumas áreas no seu coração que precisam ser limpos? Vou repetir. Existem algumas áreas no seu coração que precisam ser limpos? Talvez você precisa rearranjar algumas coisas para dar mais espaços para Cristo em sua vida. Tirar algumas coisas do lugar. Ou deixar que Ele mude algumas coisas Ou de algumas coisas na sua vida Para que Ele tenha espaço de liberdade total em sua vida Talvez o seu coração esteja bastante estéreo E precise de algumas das bênçãos de Deus Para a decoração nele Querido, você recebeu o Dom de Cristo? A pergunta é ele, você deu a ele o seu coração? O que Ele pede para você neste Natal, Filho meu, dá-me o teu coração. Este ano a maravilha do Natal pode se tornar viva para você de maneira nova, porque Cristo se faz novo, Ele pode fazer de novo. Ele é o Deus que faz E refaz